If I go, if I pay, when... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, sempre em digital. Galera, fica comigo, assista esse vídeo, esse conteúdo aqui até o final, porque nessa aula de hoje eu vou te falar sobre um recurso super importante para quem quer programar publicações de stories, tá? No Instagram, beleza? Então, é uma ferramenta bem legal, bem intuitiva também, de você poder atuar, ok? nessa aula aqui eu vou te falar exatamente sobre esse recurso que propõe aqui no Instagram. Beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, poxa, já desce aqui embaixo, já, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e o seu comentário. E não esquece de poder ativar as notificações para quando sempre lançar um vídeo para você e o YouTube poder te notificar aqui, tá bom, gente? Então bora para o nosso conteúdo aqui, que é a parte gosta de poder agregar, agregar para você. Bora! Então galera, é o seguinte, quando você entrar através do computador, tá? Eu já testei essa parte já no, na versão para celular, que é a versão mobile. Tá? Então de fato não aparece. Não aparece essa função aqui, tá? Não aparece esse recurso. Mas se você entrar a partir do computador, você já vai começar a né, ter é, acesso a tá? essa ferramenta, tá? E esse recurso que propõe o Instagram. Tá? É tanto que você já pode notar, tá? Estou aqui na tela do meu notebook e quero te falar aqui, ó. Que tá? ele já te tem, te tem para você aqui já já um botãozinho né Abriu o Business Suite tá e aqui também já te fala para você o programa publicações e stories com o Meta Business Suite beleza então entre no Meta Business Suite para começar a programar publicações e stories no Instagram então você pode clicar aqui nesse botãozinho ó. tanto tem tem esse botão aqui tá como aqui também ó abrir Business Suite beleza então já de forma automática ele já tipo te propõe já, já esse botãozinho para você tá então vamos aqui vamos fazer esse processo aqui junto para a gente trabalhar né esse né? essa programação né juntos beleza vamos clicar aqui ó começar ok vai carregar e aqui já vai aparecer para você já a telinha aqui né da ferramenta tá esse recurso vai ser do Meta Business ok você já pode ver que pode clicar aqui ó. você pode clicar em avançar se você quiser mas você pode fechar isso aqui ó fecha essa aba certo e logo mais aqui tá ele já pede para você criar ok já uma publicação ok então você pode ir, direcionar para os stories, e você pode criar um anúncio, tá? Você já pode ver aqui que já tem já, né, umas publicações minhas aqui, certo? Eu posso até turbinar a partir daqui desse recurso, porque okay? às vezes publicações, tá? Qualquer uma dessas aqui que eu queira, tá? E aqui eles têm aqui é, umas opções aqui embaixo, tá? Você pode ver aqui que eles já tipo já, o alcance que deu essa minha publicação, o público que eu que eu quero poder é, trabalhar tá tem que né? seguidores do meu Instagram que é 465 seguidores já mostra para mim também já tá de todos os ensaios que tem aqui também essa opção certo você pode também trabalhar pode usar pode forçar né? de verdade, a ferramenta beleza pode criar um anúncio também a partir daqui tá ó já criar um anúncio posso até criar um anúncio se caso eu, eu queira tá e aqui publicação também eu criar uma publicação posso também né a partir daqui tá e aqui também no, no canto aqui é esquerdo temos aqui outras funções tá que, que você pode estar vendo que as, as notificações, a caixa de entrada também tem aqui, né? É a parte normal, né, da ferramenta, tá? então Meta Business, beleza? Então só para dar tirar aqui como exemplo, vamos criar aqui uma publicação. A gente pode programar, né? De fato que com a ferramenta já já fala, né? Que a gente consegue pro, é, poder é, programar, né? Essas publicações. implica clicar aqui criar publicação, tá? Aqui já aparece para você alguns recursos já uma funcionalidade que você já consegue até já entender tá temos aqui ó a opção de texto aqui ó essa opção aqui ó, o Facebook por exemplo né ele pede aqui para você conectar uma conta aqui aqui não tem nenhuma conta né conectada você pode conectar o okay, que ao Instagram né a conta do Facebook tá Eu tô me referindo conta aqui mais conta do Facebook e aqui também tem Instagram certo que aqui você tem que estar com o Instagram, é tem que estar logado no teu Instagram, tá? Então você pode criar aqui essa publicação aqui, ó. É que a gente pode adicionar aqui, é né? já pode trabalhar a mídia que você quer é postar, certo? Aqui nós consegue aqui colocar aqui uma foto, por exemplo, tá? Uma foto ou um vídeo também, ou usar também um modelo do Vimeo, né? Tirar também essa essa é, probabilidade, certo? Aqui vamos trabalhar aqui com o jeito aqui, vamos trabalhar com duas formas, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui uma foto, né? Vamos adicionar uma foto. Vamos pegar aqui uma foto aqui por exemplo, tá? Vamos pegar aqui essa foto aqui ó, Vou colocar aqui Carregando aqui ó, tá bom? Você pode olhar porque a nossa foto já foi carregada, certo? Então é aqui, ela vai ser mostrada no Instagram, tá bom gente? Essa imagem, beleza? Ó, você pode ver aqui que já tá aqui já, certo? Aqui nós pode, podemos criar aqui um texto aqui ó, tá? Vamos colocar aqui um texto ó Olá meus Resultados durante toda minha jornada, beleza, do forte abaixo, Miguel Alves, pronto, ó. beleza, aqui temos um textinho para te dar como exemplo, já aparece para você que tudo já certinho aqui, tá vendo, ó, já tudo já certinho com o com, com, com nome que já, né, que nós escrevemos, tá, cara, bem interessante isso aqui, beleza? Então aqui você pode publicar, você pode marcar os horários também, ó. Olha só, horários ideais. Você pode marcar aqui os horários que você queira, especificamente, tá? Olha só que interessante da ferramenta, tá? Então é bem legal. que você consegue aqui é poder é, agendar, OK? O teu horário que você queira que essa que essa publicação esteja mostrada, tá? É que ela seja publicada para tua audiência, OK? Então aqui você consegue aqui, ó. Temos aqui dia 3, por exemplo, você pode colocar aqui para dia 4, por exemplo, tá e os dias aqui do do mês que você queira Colocar um, colocar aqui por dia, por exemplo, pro dia 4 aqui, ó. Sábado, né? Dia 4, por exemplo, beleza. E aqui você coloca colocar aqui o horário, né? Se é às se é 19 horas, né? É da noite, ou se é do dia, tá? Você, co você consegue colocar aqui, me mesclar isso aqui, tá? Aqui também tem. Temos aqui também esse horário base, também tá. Tem principalmente também é às 19 horas, né? E aqui também, nesse é, você consegue marcar você, você defina uma dessas posições, tá? Desse, desses horários, né? Que se, se vai ser no primeiro, ou segundo ou no terceiro, tá? E você clicando aqui, você pode clicar em salvar, tá? E lembrando que você consegue também colocar um horário aqui, ó. Tem, tem, tem, temos aqui um horário, tá? Você colocar coloca 10 horas da manhã, por exemplo, tá? Você consegue coloca, colocar meia-noite, tá? Também você, você consegue mesclar isso aqui, tá? Você fez esse processo aqui, você tá o sete, o dia que você quer, clique aqui, ó, em salvar. Beleza? Salvo, tá? E agora, programar publicações. Você pode apertar aqui, tá? Nesse botão. Temos aqui também, ó. Você pode marcar pessoas também, caso que você queira, né? Você pode marcar também através dessa, dessa ferramenta, ó. Você consegue marcar pessoas aqui, ó. Por exemplo. Olha só. Que legal. Só pra verificar mesmo. Feito esse processo, você pode clicar aqui em salvar, ó. Não tem nada para fazer. Clica aqui em salvar. Certo? Então, você consegue marcar aqui, ó. Tá vendo? E foi aqui alterado. Tá vendo, ó? então legal bem é bem é, é bem é bem interessante a ferramenta é bem intuitiva tá vou fechar aqui pronto. tá e aqui ele fala bem que nesse ponto aqui ó tá na parte do texto do lado esquerdo tá ele fala aqui que o texto ele é personalizado né para cada tipo de é, forma de, de plataforma tá então aqui você pode criar um texto também né é o texto que nós que aqui tá Foi o texto base a gente pode até trocar esse também esse texto ó olha só vou lá resultados tá aqui já uma, uma outra forma tá vendo resultados explosivos. 2019 então beleza você vai colocar emojis também caso que você queira tá ó você pode colocar aqui ó, emoji certo e pronto tá então feito isso aqui ó você pode ver que apareceu aqui embaixo ok ó você pode ver que apareceu aqui embaixo certo então fica bem interessante a, pub a nossa publicação fica bem legal certo e aqui é, é simples um processo, tá bom? Gente, você pode também editar também aqui, ó. mexer no, é, no tamanho, tá? Você consegue mexer aqui também? O tamanho é, original, tem um pouquinho mais quadrado, tá? Tem também também, também, horizontal. Você, é, só as formas, né? Que você consegue mostrar é, essa publicação tua, tá? Na vertical, por exemplo, tá? Você consegue, consegue também aqui também filtrar, ok? ó? Filtrar também, ó. Ok? Tem que os tamanhos aqui, beleza? Ó, tá bom? Você pode também fazer também isso também. Tá, pro filtro, o, tem o texto também, ó O texto você tá, pode até melhorar também o texto Você pode é, até é, colocar aqui um texto, né Que, que você queira e É bem legal, ó, tá vendo um texto aqui dentro, tá vendo, ó Beleza Aqui também tem a fonte, as fontes Você consegue também mexer também na fonte Do, do, do seu texto, tá vendo, ó Tem, os, tem aqui as nossas, nossas fontes, tá É bem é bem, é bem legal Se você não, não utiliza, tá perdendo tempo, ok E tem aqui também a parte da segurança Também, ó, tá segura você pode colocar segurinhas que se você quer temos várias segurinhas aqui ó gratuita também tá então é bem legal a ferramenta beleza então você fez aqui você fez qualquer alteração aqui você vem aqui ó clica aqui em aplicar beleza então aqui é bem simples bem simples uh, o processo tá bem fácil de poder fazer Vou clicar aqui tá então eu fiz todas essas alterações aqui eu fiz todo esse joguinho aqui cara é bem simples você vem aqui ó programar a publicação tá só clica aqui ó pode clicar tá vendo ó publicando, beleza? Tá por um dia e horário marcado. Então que é uma ferramenta que você consegue é, até é, trabalhar, tá? Várias publicações para você deixar programado para você não tá tendo que postar todos os dias, tá? Você consegue aqui é, manter aqui um processo aqui automático, tá? Onde você pode criar vários conteúdos em um dia, tá? E soltando ele aqui, né? É, em sequência, tá? Ao longo da semana, né? É tanto que tem aqui na nossa ferramenta aqui, ó. Temos dias, né? Aqui os dias, ok. Tem que o segundo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem o um domingo, segunda, tem terça, tem quarta tem que tem, tem sábado. Tá, e tem domingo aqui, ó. O domingo aqui, tá? O Domingão, beleza. Então você consegue aqui também, tá? É fazer essa entrega bem interessante, tá? Você consegue aqui também, até programar também, ó. Tem que programar uma publicação ou um, um stories. Você pode também, daqui você consegue também. Até postar nos no stories é né? programar uma, uma publicação específica, tá? Que, que tu queira aqui, ó, tá? Então, você pode aqui programar, tem temos aqui opção aqui, tá? É, você pode pegar uma alguma publicação sua, você pode também para deixar programada ou uma, uma, alguma alguma coisa que você postou no então Stories também, tá? Ou você pode programar até um anúncio que você fizer aqui dentro da ferramenta, tá? Bem intuitiva a ferramenta, tá? Bem legal, ok? Outra publicação agora que okay? com vídeo, tá? fizemos com a imagem agora, vamos fazer agora com vídeo, tá? Vamos clicar aqui uma opçãozinha aqui, o vídeo. Tá, adicionar vídeo. Clica aqui, carregar do desktop. Beleza, não tem um vídeo aqui qualquer. Tá, só para dar um exemplo: vamos ter esse vídeo aqui. Clica aqui, tá carregando aqui. Ó, certo. Super importante que, que, te, que esteja de acordo, né? Com é, o teu posicionamento, né? Se tu queira que pela que seja publicado nos stories. Por, teve um tamanho ali ideal né dos stories se for no feed também super recomendo que você faça uma é, uma publicação ali um conteúdo né vai para o feed então nunca é, passe nem né, desses limites ok se for story é né se for feed os dois formatos funcionam tá não deixe que esteja no tamanho desse é, desse posicionamento que você quer é que realmente seja postado né aqui no Instagram aqui no teu Instagram que aqui já uma postagem enquanto está tá publicando aqui Enquanto aqui publicando, vamos criar aqui um, uma, é, um texto aqui para né, a gente colocar na nossa publicação, beleza? O aviso. Muito importante. Se Aí dá bom. Tá? Você pode colocar aqui também os emojis, ó. Vou colocar aqui os emojis, beleza? Ó, feito isso aqui só clicar aqui, vamos aguardar aqui né é, tá processando aqui a minha mídia então galera o processo aqui é o mesmo tá tanto para o, o também a postagem também vídeo como a imagem né e é, a imagem mesmo estática beleza o mesmo tá bom mas caso que você queira turbinar alguma publicação através de anúncios pagos você consegue clicar aqui ó tu na publicação clica por exemplo tá você pode também tá manuseando isso aqui também tá ó. então você consegue trabalhar um anúncio beleza você consegue trabalhar isso aqui ó você coloca aqui a opção de mensagem ou de receber ou de receber mais visitas no perfil tá vou ter mais visitas no, no site por exemplo tá você consegue aqui colocar um botão tá que você queira colocar tá e que eu acho bem bem bem mais interessante porque aqui você consegue montar e estruturar legal tá a tua publicação ok olha só você consegue col colocar aqui as idades também ó tá de 18 a, a 44 anos você col pode colocar que é Brasil enfim você consegue aqui né mesclar isso aqui tá também sai nos stories tá você pode criar também um novo da caso casa queira tá nessa essa função aqui nessa opção você consegue aqui também programar também tá no colocar os dias que você queira você consegue colocar no, você consegue colocar os dias que você queira aqui tá nessa opção certo e aqui você colocar aqui o teu orçamento também diário tá então tem o, o próprio Instagram né o próprio Instagram a gente fornece aqui já 5 reais, né? Já te dá umas dicas, mas você pode colocar aqui, tá? Que o valor mínimo é 5 reais, beleza? Mas você pode colocar aqui, tem, tem aqui os, os valores aqui, tá? Você pode colocar aqui no máximo que até 50 reais, caso você queira, certo? Uh, quanto mais você poder é, co colocar aqui, você pode. Você consegue, né? É, já, tipo, poxa, alcançar mais gente, tá? Certo? Então aqui tem um, aqui, os cartões aqui, você pode colocar aqui tem os outros cartões, tá? Aqui, especificamente, beleza? É, temos aqui também do lado aqui, ó tá Tem uma prévia aqui Tem uma prévia que tá sendo carregada, tá bom, gente? Que é uma prévia do, do vídeo que tá sendo carregada nesse momento Então, quando você é, for para fazer a sua publicação é né, que você queira aí executar Vai aparecer para você aqui, ó tá? tá aqui carregando, tá? Então, é bem interessante, eu acho, eu acho isso aqui legal tá E de acordo com o que tu for colocando aqui O teu orçamento, vai tá aparecendo aqui A quantidade de pessoas que pode ser alcançada né Com esse orçamento que você tá colocando aqui embaixo Tá? Então, aqui, ó até que por exemplo ó, você conseguir alcançar de em torno de 200 poucas pessoas por dia né de 200 a 33 pessoas a 667 pessoas aqui, outro ponto também você pode criar aqui o um anúncio tá? caso você queira criar anúncio clique aqui ó tá bom caso você queira criar já o um anúncio daqui ok ó tá vendo você tem alguma alguma publicação que você quer turbinar vai escolher aqui ó qual que você queira turbinar certo você pode estar escolhendo aqui certo você pode clicar aqui, no YouTube na publicação O processo aqui é o mesmo, ó. clica Certo? O processo aqui é o mesmo Não tem segredo, tá? Ó. Beleza? Então aqui é a mesma coisa Você pode conseguir né, trabalhar Com aquele botãozinho lá, ok? Fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui né? Anteriormente Tranquilo? Então Confirma aqui, certo? Tá bom, gente? Então aqui são as partes principais Que você consegue fazer, executar com a ferramenta tá? Temos o botão, o botão aqui também para criar um story, você pode criar um story também, ó Cria um story especificamente. Você pode dar aqui um, um OK, ó. Tá? Você pode colocar aqui uma mídia que você queira aí colocar para o seu um story, ó. Vamos colocar aqui para dar como exemplo para você. Colocar aqui um, um story, aqui, ó. Tá? Ó. Colocar aqui isso aqui, essa telinha. Ok? Ó, uma imagem, tá? Você pode ver aqui, ó, tá vendo, ó? OK essa minha imagem que você vê que, como é que ele fica, tá? Uma prévia mostrando como é que fica o teu story Cara, é muito top isso aqui, muito legal. Você pode cortar a imagem, tá? Você pode inserir um texto, você pode colocar figurinhas. E também o link, né? Você tem um link que você queira colocar, um link é, do WhatsApp, de um, um link de afiliado, tá? O seu link mesmo é, do, do, de um produto texto especificamente, enfim. Você pode adaptar para o teu negócio, tá? Pode adicionar mais mídia aqui também, tá? Ó, você pode colocar aqui mais mídia, ó. Colocar mais uma mídia aqui para você ver. Como é bem surreal esse ponto, tá? Tá, você pode ver que já vai tá mostrar para você aqui uma prévia, tá? Ó? Uma prévia que carregando aqui as duas imagens, tá? Olha só aqui, ó. Tá vendo é a prévia, tá vendo? Então é bem é bem legal isso aqui. Eu acho que gosto muito, né? É esses pontos aqui, tá? Clique em compartilhar, já, já tá sendo publicado já. É, várias publicações já, né? Que foi já executada já agora em junho, tá? então é bem é bem é bem interessante muito mesmo a ferramenta certo tem um dia que tá que você pode também estar tá marcando aqui, tá, mesclando para esse dia especificamente ó sábado tá sexta-feira tá e você pode também criar tá, também a partir daqui você, pode, você consegue criar também publicações você clicar aqui ó em criar por exemplo tá você pode criar aqui até é, uma nova né publicação beleza então, é bem intuitivo. Aqui você vai girando, você vai trabalhando o teu jogo aqui. Você vai fazendo né, toda a construção né, de uma estrutura de um negócio seu, tá? Que você vai adaptar para a tua realidade. Então, eu gosto demais dessa, dessa, dessa ferramenta, né? Essa funcionalidade que me propõe o Instagram. Eu super recomendo que você utilize bastante, tá? Tudo que o, é, que, o que o, próprio Instagram te propõe para você utilizar. Então, use essa ferramenta, tá? Usa. Use para você não tá perdendo aí tempo, tá, que às vezes você não tem é o conhecimento, tá, da, da ferramenta, então, eu, poxa, a, é, vai te ajudar demais essa ferramenta para você fazer suas postagens de forma profissional e quase que que automática, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo, cara, é muito bom, é uma ferramenta que eu utilizo demais, tá, se você já gostou, deixa aqui nos comentários aqui abaixo, né, que você achou, Dessa ferramenta, né? Desse recurso que, eu, que o próprio Instagram ele te dá aí de graça. Beleza, então um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.